Então pessoal, aqui é o Fábio Pig, começar mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos no segundo episódio da nossa incrível série Minecraft Survival. E no vídeo passado, em off, eu até deu para ver na thumbnail do vídeo passado, eu terminei a, o telhado da casa, eu arranjei mais alguma madeira, que já tinha no inventário até, e terminei a casa, mas ela continua a não estar assim tão bonita como eu gostava que ela estivesse. Então, no vídeo de hoje nós vamos aperfeiçoar isso, nós vamos fazer um telhado mais bonito, nós vamos adicionar novos compartimentos à casa, e vamos colocar janelas e vamos decorá-la basicamente vamos começar a construir o abrigo inicial e para isso nada mais nada menos que temos de buscar madeira madeira é o bem essencial que nos que vai ser a base da nossa casa como vocês se devem lembrar no vídeo passado nós limpamos aquela área ali de árvores e agora se nós queremos encontrar mais estas árvores para o telhado nós vamos ter de ir longe Aí começa o problema, porque eu acho que aqui perto não vai... Oh, encontramos sapling, pronto. Se não encontrarmos madeira desta, as saplings vão dar jeito. Temos ali uma casa de bruxa, pronto. Mas o problema é que eu acho que não há tantas árvores estas neste bioma para haver suficiente para nós fazermos o nosso cidade, então nós vamos ter medo de plantar. Agora, o problema pode ser este. Elas demoram muito a crescer e o vídeo tem um limite de 15 minutos, que é o que eu gosto de colocar num vídeo para que vocês também não se cansem muito. Então, como vocês já sabem, meus queridos e minhas queridas, vamos ter de fazer uma mini time a ver árvores crescerem. Obviamente que não, estou só a gozar. Enquanto isso vamos arranjar pedra, porque eu quero trabalhar nas paredes. Eu não gostei muito de só madeira, eu acho que não ficou assim tão bem. Então, eu acho que nós devemos dar uma melhorada nisso. Pessoal, como deu para ver agora neste take passado eu estive aqui a fazer uma minerada de madeira uma minerada de pedra e principalmente de granito em off porque, em off não, em time-lapse porque agora nós vamos começar finalmente a construção da nossa nova parte da casa e com isso eu quero dizer a casa toda, não é só o interior mas também o exterior e para isso é que nós temos esta gruta já eliminada no último episódio, não sei se vocês se lembram, nós viemos esta ai que susto, nós viemos esta gruta que aparentemente tem mobs, um, e ela era demasiado longa para eu a explorar toda não é que eu hoje vá acabá-la mas hoje nós vamos começar uh? <risos> nós hoje vamos começar a eliminá-la melhor porque, pronto, eu não quero ter mob aqui perto de casa, um, o objetivo é exatamente esse, é que eu queria uma base com poucos mobs, assim eu não, pronto, não há um grande problema um, de sofrer dano, isso tudo quando me, pronto, não interessa <risos> o que interessa é que eu hoje eu vou fazer aqui uma área, aqui, até sou capaz de ir buscar bloco para mostrar-vos hum, como é que eu vou fazer. Ok, pronto. Então, eu vou fazer uma área mais ou menos assim, que vai ser onde vai ficar a minha cama as minhas coisas assim, né? Depois, aqui atrás, onde era esta parte assim, onde está o abelheiro junto, o abelheiro não, a colmeia junto, hum, eu vou fazer uma sala de baús. Hum, aproveito já e mudo a para aqui até ponho isto assim talvez pronto, perfeito um, e depois, o que eu também queria fazer era construir uma entrada para aqui para a mina para a mina não, para a gruta para que ela não fique assim tipo só um buraco aberto eu também não quero fechar porque pronto né ficaria mal então, vou rapidamente fazer esta parte e eu já volto aqui com vocês pessoal então pessoal, estamos de volta Eu já terminei de construir a casa E eu acho que estamos prontos para ver o resultado final Mas antes de eu mostrar Eu apenas quero dizer Melhor, eu apenas quero pedir Para vocês deixarem o vosso like E se vocês gostarem da casa Comentem aí nos comentários E também digam se vocês não gostaram Porque digam ideias que vocês têm para a casa Eu ia realmente apreciar Então obrigado pessoal E vamos lá para o showcase da casa 3 e 2 e 1 e aqui está ela pessoal, a nossa querida, querida casa. Ignorem isto, vocês vão ver no tempo seguinte. Apenas digamos que as gravações da parte em que eu mostrei casa desapareceram misteriosamente. Provavelmente não devo ter gravado. Então, ignorem esta parte aqui da mina. Mas pronto, gente, aqui está a casa. Vamos agora ver o seu interior. Deixa-me dizer gente, que eu achei que ficou muito giro. Apesar de ela estar assim com um estilo muito simples, eu, uh, o que eu realmente mais gostei foi realmente o telhado. Eu acho que ela ficou com, deu muito... deu volume à casa o telhado. E ficou muito giro. Eu realmente gostei. Foram 4 dias de Minecraft antes de trabalho e eu acho que valeu a pena. A única coisa que não ficou tão gira foi o chão. Eu depois vou tentar dar aqui uma ajustada na paleta de cores e de blocos. Mas... Hora de dieta então como vocês já viram, aqui é o lugar que nós temos tudo, né? Açar, coisas, nananã, né? pronto. Depois, aqui é o um quarto. Está assim com uma mini decoraçãozinha. É até aqui que eu fico, né? Um, aqui que eu durmo, né? E aqui é os baús que estão organizados por madeira, pedras e outros blocos. Aqui é ferramentas. E aqui é coisas naturais. Os ticos não são, né? São coisas naturais do Minecraft, né? Então... Eu realmente gostei do resultado final da casa. Não sei se vocês gostaram, deixem nos comentários e depois digam também ideias que vocês têm para quando nós mudarmos aqui, que eu odeio este bioma, esta área de bioma, vocês digam qual é a vossa ideia para uma casa nova, se vocês querem que eu uma mansão, um teste, sei lá, uma gruta E Isso é tudo à vossa escolha e espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários e deixem o like. E agora vamos avançar para a segunda parte do vídeo, a transformação da gruta. E pronto pessoal, estamos prontos para começar a segunda parte do nosso vídeo, que é a construção da mina. Pronto, nós não vamos começar a construir por dentro, nós não vamos construir ainda hoje por dentro. Nós vamos a fazer uma decoração cá fora, porque ela não fica assim tão feia, tipo, só um buraco no chão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui madeira bruta de abeto, ou, não, neste, está em inglês este caso, então é spruce. E temos o look Planks de carvalho, para começar a fazer a, misa, a, a, misa, a mina. Então vamos lá assim, qualquer coisa deste estilo. Talvez. talvez não o sejam tão grande. Tipo assim fica muito extravagante, fica muito. está para muita vista da casa. Hum... Vamos demolir isto, não é? Talvez. Hum... não sei. Tiramos esta parte aqui, talvez. Tem ir lá, lá, lá dentro a buscar as minhas ferramentas. Aqui estão. Pronto. Não precisa de picareta por agora. Oh. <risos> Tenho que parar de colocar aqui saplings nesta área. Pronto. Então, podemos fazer assim... Hein? Um buraco assim, não é? Claro que não vai ser assim tão largo, mas vamos fechar assim à volta. Eu só quero mesmo que seja dois dois de largura, depois preciso da terra, ok, fechamos esta área aqui, depois também podemos fechar este lado aqui, preciso de mais terra, tenho lá dentro de quando vou lá em cima buscar anzito, eu trouxe terra também, anzito não, de Meu Deus, pronto. Acho que colocamos assim e até podemos tirar isto, né? Para ficar mais bonito. Também já deixar assim aberto nesta área. E pronto. Sim, eu acho que assim está giro, gente. Uh, vou colocar aqui uma tocha e agora vamos começar a decorar, né? Meu Deus, tanta seppling, tanta maçã. Jesus. Ok, vamos. Ué? Talvez. Oh, a usar. Ok. Aqui é outro. Aqui é outro. Ai. Mais. Um, aqui já não vale a pena. E agora podíamos ir aqui buscar slabs, trocávamos né slabs para ali, pronto, e um, começámos a colocar aqui, Sim, não é, Ups. Uh, assim, não é? também tapar esta área aqui que eu acho que não ficou assim tão boa, não estou uma machada, estou aqui, pronto. Eu não devia ter feito isto. Só está a correr tão bem como eu esperava que eu estivesse. Nope. Ok. Sabe? Mas vou deixar uma mão vazia. Assim também, não é? Assim é mais fácil de trabalhar. Hum. Ok, agora tenho uma ideia de tipo, fazer assim uma escadinha de cheiro Talvez fazer... Onde está a minha pá? Está aqui. Fazer assim, não é? Não, não era isso. Ok. Agora teríamos de tirar este. E agora tenho de ir lá dentro de buscar a picareta para terminarmos aquela última parte do detalhe final. Também dá para entrar, não é? o objetivo é esse, é que seja funcional e o que eu gosto de chamar bonito. Porque isto é feioso, mas está bem. E eu acho que em geral é isto. Temos aqui esta areazinha feita. Colocar aqui as tochas todas de novo para não se na mob. E... Cavar esta parte aqui, eu acho que é isso. Pois, então está aqui gente da nossa mina e o dia também já está a acabar. Vamos aqui rapidamente dormir para eu encerrar o vídeo. Assim à luz do dia. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Super incrível, mega incrível. Pronto, vocês perceberam. Então, eu acho que nos vemos no próximo vídeo pessoal. Um, inscreve-se no canal, deixa o vosso like e tchau!